Se eu fingir e sair por aí na noitada me acabando de rir E se eu disser que não digo e não ligo e que fico, que só vou aprontar É que eu sombo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais vai me apertar O corpo e a alma me fazendo suar Quero beijo sem tréguas Quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar